A gente está muito feliz aqui no CT do Ninho do Urubu, sendo acolhido e recebido pelos nossos amigos e parceiros do Flamengo, onde a gente tem desenvolvido parcerias muito legais em prol da solidariedade, como torcidas solidárias, a ida dos nossos jovens líderes à final né, do Mundial no Catar, doações para os projetos da Onda Solidária. E a gente acredita junto, Onda Solidária e Flamengo, nessa união através do esporte do futebol, que então, é uma das ferramentas maiores e melhores de transformação social. É uma honra, Flamengo, a gente está aqui e que a gente faça muitas mudanças e transformações. Saudações solidárias e rubro-negras. E aí, Solidários, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Onda Solidária, no CT do Flamengo, conhecendo todas as instalações e, claro, Sempre pensando em parcerias que a gente vai poder levar para as nossas crianças e jovens. Então, uma alegria imensa, mais essa oportunidade junto ao Flamengo, é um dos grandes clubes do Rio, e com certeza muita solidariedade para compartilhar a partir dessa experiência. Saudações solidárias. Oi gente, como vocês estão vendo, eu estou aqui no Ninho do Urubu, né? Um dos locais mais desejados de visita de todo, de todo flamenguista e é uma experiência incrível gente, que não tem palavras para descrever, eu que, sou, que sonho em ser jogadora de futebol desde pequena, estar tá aqui no clube onde os melhores jogadores do Brasil treinam é demais, é muito legal.